Eu lembro-me, muito vagamente, o que é que era não ter um telemóvel ou não ter um e-mail, sabes, lembro-me disso, mas uhum. é muito interessante E a diferença abismal de, de crianças, de, de vivências, de maneira de viver, as cidades mudaram, as, os espíritos mudaram, a política mudou, a geopolítica tudo mudou, os nossos avós educaram os filhos para, para casar, as mulheres para limpar sanitas, as irmãs lavavam as cuecas dos irmãos, quer dizer coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Eu não sou da, dessa opinião que a história se repete, eu não acho isso. Acho que a humanidade reage de maneiras parecidas a eventos parecidos. Vai haver dinâmicas muito interessantes uh, no futuro, relativamente ao, a este contínuo desenvolvimento tecnológico e à perspectiva que tem uma geração nativa. Da, do digital, da internet, nomeadamente das redes sociais. Uma tentativa de moderação de discurso e de conteúdo Sim. que Dante estava alocada aos setores conservadores da sociedade, representados por instituições como a Igreja Católica, claro. em Portugal e etc. E agora, e agora, agora para está outro lado, não é? no lado progressista. É. Há coisas que eu não vou dizer à minha avó. Não, não vai perceber, eu não, vou, não a vou confrontar. Ela vai morrer descansadinha com o mundo que ela viveu, com o que ela idealizou para os Exato. netos, para os filhos, não e Não vale acabou. a pena forçares uma Não, não, eu sou super contra isso, confrontar mas porque já, Mas porque já excluíste essa faixa etária do teu tecido já. produtivo. Achas que nós, no curto tempo, em que estivemos a tomar as decisões importantes para os países, vamos ser capazes de acomodar a geração anterior ou vamos ser uns boomers da época? Para okay. mim, eu não quero ofender ninguém, porque respeitando toda a gente, mas em gerações, a pior é, é, é essa. É, é, é, é. Eu não quero ofender. Não feminino, quero ofender. Que é. O meu neto pode querer gostar e casar com uma inteligência artificial. E eu, eu, no meu caso específico, até adoro, até se arranjar uma para mim, agradeço. Agora. <risos> Quanto trocos para ir ao pão no final do mês porque... e jantar pão com manteiga. Não acho que a ministra Beira da Silva não o pão com manteiga e muito bem gosto de dar muitos beijinhos para a Beira da Silva, mas não <risos> acho que existe esse contacto, percebes? O que são os problemas reais da população? Há poucos problemas tão abrangentes e que possam ser vividos por uma geração inteira como no... a, habitação. E a quando habitação. Há pouco falei de crises, pensei em crises económicas e, por exemplo, há crises de segurança, guerras, e etc. E, e a crise mais iminente, na qual nós já temos um, um, uma postura bastante diferente da geração seguinte, claro. que é a crise climática. Uma pessoa sem casa não consegue trabalhar, uma pessoa sem casa não consegue produzir, uma pessoa sem casa não consegue estudar, não consegue votar. E o que mais frustra os portugueses, e me frustra a mim, é saber que tu podes ter o turismo, podes ter os americanos e o Costa Café e o Starbucks e o caralho A4 e tudo isso, muito lindo. E podes ter no mesmo sítio as pessoas a viverem dignamente. Não interessa como começa, é desinteressante quando acaba. Uma conversa que, a correr bem, talvez chegue a algum lado desta vez. Porque o meu nome é Francisco Paz Rodrigues e à minha direita... Castro. Substituição. <risos> o Castro do banco. <risos> um Castro diferente. Só um Castro para substituir outro Castro. Exatamente. Era eu ou o Raul, mas como o Raul Castro também já está mais para o outro lado. para aí. Olha... Mas uh, vinha certamente com um grande aparato. Ah, vinha, de é certeza. <risos> Aquele fato vinhas também. aqui dois gajos de G3 atrás, certamente. Uh... Em, em vez do plano no vai para... <risos> <risos> Olha, fica, fica, fica a iniciativa. Vamos mandar um e-mail. Se alguém tiver contacto privilegiado... Ou, ou conhecer alguém com G3. Ah, não, não é para simular, é para ter o Raul Castro. O Raul Castro. Mas. Não sei se ele ainda... Uh pronto, e portanto temos o Peter Castro e o Bessa exatamente. atrás da câmara uh, o Peter está cá porque um, por motivos de saúde pública exatamente <risos> <risos> <risos> uh, o Castro não, não pode cá estar o Castro, o João Castro exatamente ou seja, eu estou tipo quando a Andréia Rodrigues vai substituir a Júlia Pinheiro quando ela vai de férias <risos> <risos> que era o que eu lhe vinha a dizer <risos> é o meu não, mas estou com prazer e e a substituir uma personagem icónica, por isso é muita responsabilidade é e, e potencialmente ao contrário do que acontecerá com a Andrea Rodrigues <risos> uh, eu propus ao Peter uh, dar-lhe as rédeas do, do nuance de hoje o Peter quis começar com temas sérios temas muito sérios não vai ser tipo irritações tipo... para isso vem na Cic Radical <risos> E Nada eu, contra o, irritações, atenção. Se o Bush a vir isto, radical. não quero ofender, porque se, se calhar ainda vou precisar de taxa dele. <risos> <risos> não quero que ele fique triste comigo. <risos> Olha, por acaso, tu achas que tens, indo ao tema do conflito geracional, okay. tu achas que é o que primeiro, tens, tens, uma, tens uma visão semelhante à de Bush menos relativamente àquilo que é, pode ser, entretenimento, conteúdo em 2022, claro. <risos> é uma pergunta para me trilhar, isso. Um, não sei, ou seja, ele é, ele é o, acho eu, o programador da Cic Radical, não é? Que faz a programação. Não sei chef. se ainda faz, mas já fez. A tempo sim, mas já fez. Eu acho que ele não tem mas, lá acho programas. Acho que deve ser diretor de programação. Exato, diretor de um, programação. Pá, eu não, não tenho uma visão talvez parecida com a dele, no sentido, pronto, que ele aposta apostava mais, agora menos, também por uma questão de tamanho, ou seja, a SIC Radical já foi uma cena gigante, né E eu quando era adolescente, era a SIC Radical e MTV, só. Certo. O resto não existia mais por canal nenhum. Obviamente, eu acho que não foi a SIC Radical, foi a SIC e foi a televisão que perdeu, ou seja, o, o, o posto cultural que tinha... À medida que as gerações foram avançando com o avanço da internet. Mas isso é uma questão só de infraestrutura? Ou seja, internet, computador versus televisão por que cabo? É, ou é uma é, questão também de linguagem? É um cara bocadinho... a, a, a target audience da Cic Radical era a que ia primeiro. Exato. Claro. Mas eu acho que é um bocadinho dos dois. Porque como a televisão começou a perder dimensão, uhum. quer seja financeira ou cultural, também se começou a encostar. Porque também já perceberam que havia coisas ali, que, audiências que seriam uma guerra perdida, que há uma grande larga audiência que perderam para a internet, nomeadamente as pessoas mais jovens, e que também não, não, não, não lutaram muito contra isso, aceitaram mais. E eu acho que é, uma, é, um, é um pragmatismo que foi inteligente, porque de facto a internet, é, é, se calhar na minha geração, é um veículo informativo ou é um de entretenimento muito maior e mais presente do que a televisão. E a televisão neste momento é muito direcionada aos boomers. A SIC Radical não, tem ainda algumas coisas que, pronto, para a, para a minha geração e para a geração, assim, flutuante de, de 90 a 2010, mas não é diferente, sabes? Porque eu sinto que a SIC Radical, quando eu era adolescente, como a MTV, era muito, era, um, era muito próxima, sabes? Era, tudo era um cultural reset. É, passava, não, era, era, não é, onde tu, era de onde tu tinhas sim, a cultura. Sim, era arrojado, percebes? Era, era, tinha, tinha, era arrojada como a internet hoje. Passava coisas... Passava em e coisas que não se podia, estás a ver? É, passava coisas loucas, <risos> Sim, isso mais tarde. é? Né? <risos> Não, não, ah, não, a é a MTV hoje não é nada. É verdade pois que TV essa programação não era, era, era arrojada Sim. e que fazia hoje parte dos é do yeah. mas era muito adolescente lá está. Era muito adolescente. E depois, no, rapidamente essa fase passa para nós, pois. Por substituição ou por maturidade, o que claro. é que seja, e a geração seguinte já é nativa digital. Exato. O que é que o que é que tu identificas como fundamental nessa nessa clivagem? Porque se quer, conflito geracional, bus rimentos, ok. Dimensão <risos> trazemos o homem para a Não, não, não, buscimento, pronto, sim, vamos, sim. vamos imaginar o consumidor de 50 anos ele próprio alternativo dentro sim, do sim. meio dele super alternativo, claro. um, mas agora com a geração que já se expressa muito que, uh, a que vem depois de nós. Vou, vou, vou não tentar usar etiquetas como o Millennials, yeah, Boomers, <risos> gerações, <risos> Zoomers, não, <cara>. <risos> zoomers. <risos> geração alfa que, já, que, vem, que vem nativa, digital, que passa pela adolescência. E que... Ou seja, a diferença entre a nossa geração Sim. e a deles um, é assim. Eu acho que nós somos já duas gerações muito próximas. É muito de, porque Imagina, ou seja, eu lembro-me. Muito vagamente o que é que era não ter um telemóvel ou não ter um e-mail, sabes, lembro-me disso, mas uhum. é muito distante. Eu cresci com isso, mas eu era uma criança, ou seja, claro, fez parte do meu crescimento não ter redes sociais, etc. Brincava ainda muito na lógica de uma criança brincar com brinquedos, que é uma lógica já, nos dias de hoje, feliz ou infelizmente, sem julgamentos morais, ultrapassada e portanto eu e tu também tens essa ideia do que é essa realidade sem e nós temos outra coisa que é que é uma coisa que é um tesouro que vai ser essencial para o futuro que é nós vimos em tempo real o aparecimento da era digital que pois. é uma coisa histórica nós que compreendemos que não tem... Os dois mundos. Exatamente. Eu sei e o que é o digital acontecer. Só que, pronto, eu era uma criança. Talvez não tenha a compreensão que pessoas que eram adolescentes na altura teriam. Certo. Portanto, elas ainda têm uma compreensão maior. Agora, em termos gerais, as coisas são muito parecidas, sabes? Eu não tinha Facebook, mas tinha Wi-Fi, sabes? Sim, mas, não mas, era uma, eu, mas claro, eu acho que... Claro que a dimensão eu, agora é muito maior. Eu acho, eu acho mas que... Mas os realmente... acessos... Mas a televisão, por exemplo, é uma das grandes diferenças culturais uhum. de que Eu não eu acho, acho que são muitas, mas essa é a maior Talvez das maiores Eu acho que tu és uma pessoa que vê muita televisão eu vejo muita televisão. Sim, eu vejo muita televisão Sim, eu vejo muita televisão Não podias revelar a minha idade Ah, ok, eu gostar. Um <risos> não, estou a brincar hum, Eu vejo muita televisão porque a minha adolescência foi a MTV Sabes, certo. a MTV A minha, a minha, pré -adolescência, a minha infância também, adolescência. se calhar Sim, pré-adolescência mas a MTV ainda durante uns largos anos foi uma cena, a minha infância especialmente, tipo coisas que davam na MTV, a MTV era a vanguarda. Certo. E, não foi, só, e foi uma coisa que aconteceu nos anos 90 inteiros e depois ainda o início do milénio. Depois perdeu-se na, na era digital. E agora não existe, é o Ridiculousness, 16 horas de blocos. Mas isso foi um foi um golpe de estado, que pequeno parênteses, sabes? Foi? O Rob Durdak, o apresentador, que é produtor daquele Sim. programa, é que tomou conta da MTV. Pois, nota-se. Que é muito business é um savvy. Sim, é um buraco e... Bom, mas isso é um pequeno à parte. Sim. Um, mas era isso. E, e, e eu tenho uma relação com... A... Lá está. Por sermos assim um bocadinho transgeracionais, ou seja, ainda temos esta coisa... Okay. A relação com a televisão que os nossos pais tinham, que era muito... que era a maior, talvez a, era ma a maior era da televisão foi, os, foram os anos 80 e 90. Foi a era onde a televisão reinava e as, as, as estruturas televisivas eram gigantescas. Aliás, o Hermann José, em Portugal, era dos homens mais ricos do país. E sem era dúvida. Da sim, televisão. Sim, sim. E tinha um iate, tinha carros e webons. Era tipo o Cristiano Ronaldo da televisão. Era, sem dúvida. Hoje não existe sim, ninguém não na existe, televisão com um poder desse. De Mesmo a Cristina Ferreira, que tem bastante poder, porque é diretora, porque não sei o que é... Não tem o dinheiro que ele pois, tinha na altura sendo assim, mas, é mas a Cristina Ferreira é, é, é, é executiva e é Sim, é o trabalho, é não, sim, é o sim, trabalho que é ela diferente. tem que ter para claro, ter o que tem. Exatamente. E o que o Herman tinha que fazer o na altura. O Herman só tinha que aparecer, era dar a, era dar era a cara dele. De não era, era C-Suite, que é o claro que é Claro, não, atenção. Era talent, mas também certamente não vamos tirar mérito ao homem. Não, não, não. Não, não é, é tirar claro, mérito nenhum. É é tudo menos tirar mérito. Se quiseres ir a uma metáfora desportiva, não é? É, ele era jogador Exato. a Cristina Ferreira tem que ser jogadora é isso, meio é, treinadora, treinadora e, e, e assinar contratos e assinar contratos <risos> <Exatamente>. <risos> okay. é, é, e assina é muito isso. é, é o, o acumular de funções <risos> ok, dimensão da televisão e hoje em dia não existe essa, não essa, existe, essa não. figura deixa-me é, então é decorativa. perguntar, tu sentes -te, pelo que estás a dizer, mais próximo da geração que te sucede sim, muito mais, Ok. É em termos de tudo Uh, eu acho que se olharmos por exemplo para o século XX também vemos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, as gerações começam a olhar mais para as que vêm a seguir e a rejeitar embora isso sempre tenha acontecido de uma forma ou de outra mas Sim. a rejeitar uh, a dos pais basicamente. Sim, eu acho que isso é, é cíclico é secular mas existem gerações que têm um fosso entre si que é um fosso gigantesco e outras que são mais próximas, por exemplo a nossa geração e as que a procedem são mais próximas ideologicamente, mentalmente, na maneira da nossa visão, etc. A geração dos, dos nossos pais é mais próxima da dos seus pais. Porque? E a dos seus pais é mais próxima da dos seus pais. Mas se andar sempre para trás, nem sempre foi assim. Agora, por exemplo, este é um exemplo que eu costumo dar sempre, e até por, por isso que eu trouxe este tema, porque é uma cena que eu tenho falado, ué, e com várias pessoas nas redes e tal, e que eu tenho estudado e aprofundado. Que é, eu tenho estudado... A Belle Epoque, né, que foi uhum. o período mais áureo do século XIX, no fim do século XIX. E a transição da Belle Époque para o século XX. Okay. E perceberes, olhas por exemplo, para os anos 20, do século XX, que, que foi a década de, do progresso. A criação do automóvel, da aviação, do cinema, a emancipação feminina, o bote feminino, etc. Um uhum. sério número de coisas que impactaram as sociedades modernas até hoje. Foram certo. criadas naqueles 10 anos. Uhum. Ou seja, foi uma década de profunda mudança As estrutural. Também. Exato. Depois morreu na recessão económica. Os anos, o progresso... Não, mas é, lá está. É do, foi falar. um orgasmo os anos... Não, mais. é... é <risos> anos. A questão é precisamente essa. É que tu, tu aí tens um capitalismo já desenvolvido de uma forma em que a recessão ia ser cíclica, mas à escala, por causa da financiarização do sistema, claro. que se começa a ensaiar nessa altura, e por isso é que há tanta riqueza, tanta produção, tanta, tanta vivacidade... Obviamente, também na, na sequência da Guerra Mundial, uh, ensaias a, a recessão económica de, um, de, um, de uma escala pá, que não era medida anteriormente. Não, é isso não, que eu quero é. dizer por que também é que... foi inventado aí. Claro. Os, os, tudo o que nós, vamos por assim, o que nós vivemos agora, 100 anos depois, como estavas a dizer, é muito herança, inclusive é um sistema Exatamente. mais uh, pervasivo de, de viver em sociedade no Norte Global. Claro, estamos a falar da nossa realidade ocidental, claro que há nuances há nuances <risos> <risos> globais mas, mas imagina, imagina as, as pessoas que fizeram os, os, os loucos anos 20, século 20 são filhos da bela época ou seja, os seus certo. pais eram as pessoas da bela época uhum. e a diferença abismal de, de crianças, de, de vivências de maneira de viver, as cidades mudaram as, os espíritos mudaram a política mudou, a geopolítica, tudo mudou houve uh, uma primeira guerra mundial que redesenhou a geopolítica uhum. europeia, ocidental, etc houve uma pandemia que matou 25 milhões de pessoas um sério número de coisas que aconteceram literalmente em 30 anos e que criou um fosso uh, de divisão profundíssimo entre a geração do início do século XX e a geração do fim do século XIX porque os valores vitorianos do século XIX eles não foram decaindo ao longo do século eles foram sendo melhorados e aprimorados melhorados. E na bela época foi o, o, o apogeu, o apogeu do, do século dos valores vitorianos, que era uma coisa fortíssima, tão fortíssima que mais tarde, ali na, naquela onda conservadora dos anos 30, da Alemanha nazi, de, de todas as reações ultraconservadoras do ocidente, Há muito discurso de voltar a trazer os valores vitorianos okay. para a sociedade. Portanto, é esse o ciclo que estás a pintar? Hoje nós vivemos um ciclo parecido, não tão violento, porque felizmente para nós evoluímos ao ponto de não termos um século tão violento, ainda como foi o século... Não quero... Ainda, não é? Por enquanto. Não tão violento quanto foi o início do século XX, porque também, pronto, os valores eram muito mais distantes, né Porque eu também acho que também não é assim... Não é secular, ou seja, eu não acho que a geração dos nossos pais e mesmo a dos nossos avós se pode comparar à, à diferença tão forte que foi a geração vitoriana e a do, dos anos 20. É, é, é sim, eu acho que... é, é mais próxima, mas mesmo assim é muito profunda. Percebes? A minha avó educou os nossos avós, educaram os filhos para casar, as mulheres para limpar sanitas, as irmãs lavavam as cuecas dos irmãos. Quer dizer, certo. Uma, uma mulher numa casa, se tiver um homem lá dentro. Tem que estar calçada, quer dizer, coisas que, não, coisas que não cabem na cabeça de ninguém. E essas agora, pessoas estão vivas. Claro, Mal claro. ou bem, umas mais vivas do que outras, <risos> e, e, e, mas estão vivas e, e isto aconteceu. E depois, vai, depois entraremos por aí, mas eu, eu acho que há muita gente que se vai aproximar agora desse tipo de, de diário. Por exemplo, claro. Porque há uma crise e há muito mais pessoas... Uh, Vamos para assim, nós, nós estamos numa bolha progressista. Não, não falo apenas em termos ideológicos, mas em termos uh, sociais. Uma, uma fatia transversal da sociedade portuguesa, Sim. urbanizada, e não só, mas, mas de, de, uma, de uma, uma classe média. Uh, quando estamos a falar de uma classe média alta, alta, uma classe com aspiração, vamos usar os, os exemplos típicos da de, de Lapa em Lisboa, de Cascais Sim. e de... De, de, de outros pontos no país, na Fo da Foz no Porto por exemplo, há muita gente que tem, que, que, que é mais conservadora culturalmente e portanto eventualmente também poderá ser politicamente do que aquilo que nós queremos reconhecer e eu acho, eu acho, eu acho que, que vai haver uma crescente hum, quartelização vamos fazer assim, vai haver claro. uma clivagem cultural porque nós passamos por aquilo que eu acho que é o fio condutor dos ciclos de que falavas, que é um, um grande progresso tecnológico e filosófico. Filosófico, no nosso caso, provocado em parte, pela maioritariamente, pela tecnologia, no caso do, nos casos do século XX, por uma guerra em larga escala, claro. além do progresso tecnológico, além da, da democratização da educação. Sim, e a proximidade com a revolução industrial também é, mudou muita é coisa. Mas depois é, por exemplo, o advento da, da aviação. A aviação. A aviação, telecomunicação, Sim, o, o telégrafo... O automóvel, o, automóvel, o rádio... O, precisamente, o, o meio de difusão, precisamente. É, é, é essa, essa grande revolução tecnológica. Totalmente. E que trouxe uma grande revolução progressista, moral. Tá a moralidade mudou. Uhum. Mas lá está, como tu dizes que que está a acontecer, também aconteceu há 100 anos, porque os anos 20 morreram catarticamente em um ano acabou tudo, é como uma, uma ilusão que tivesse durante 10 anos e depois que o cresce da bolsa acabou tudo e foi tudo por água abaixo e viste isso mais tarde, viste isso no meio dos anos 70 com meio dos anos 80 com a cri... Porque depois tu tiveste meio... do meio dos anos 60 para meio dos anos 80, tu tiveste uma... um período de alto progresso e introspeção social sobre o que seria o progresso, as batalhas identitárias, tudo isso falava nos anos 60 e 70 e 80. Não é uma coisa que ninguém inventou agora, é uma uhum. coisa que já vem sendo falada há... há praticamente 100 anos. E se tu reparares em certas coisas de, de há 100 anos atrás, eu dou sempre estes exemplos, Uh, por exemplo, há 100 anos atrás, um dos maiores atores da Hollywood, nos anos 20, tinha um companheiro okay. e era público. Ok. E a, a população normalizou e Ele não era menos famoso por isso. As pessoas normalizaram isso. Mas não era assim uma questão fetichista? Eu não faço ideia de que é que não, lá, estou a perguntar Sim, no, eu também não sei agora o nome dele, mas eu até escrevi sobre isso no meu livro sobre a pandemia e os, e os anos 20. Ok. Um, mas não só ele, por exemplo, a Mae West, que era... Uma espécie da Marilyn Monroe dos anos uhum. 20 na América. Se tu vis um clipe que tem no YouTube sobre May West Best Moments, uhum. tu não te acreditas que aquilo tem 100 anos. Eram era um boas sexuais, coisas de escárnio sexual, piadas, coisas podem ser contadas no levanta te ver Coisas que se calhar pessoas altamente procistas dizem ela já o dizia há, 20 anos, há, há 100 anos atrás. A própria Beatriz Costa, a nossa atriz... Uhum. Que viveu os anos 20 tem uma foto da altura da época dos anos 20 de uma revista onde está a respeitos de fora e hoje okay. ver, a, a Fanny saiu na Cristina com uma mama de fora e o Instagram bolteceu sim, sim, sim, Portanto, sim, sim. Que... Okay, é uma bolha de progressismo que aconteceu e depois morreu, tudo ah, acabou. Não... Sim, eu não sei de quando é que será essa foto de, de, da Beatriz da, da Costa. Beatriz Costa. Mas... É de, é de 20, 27, 28, algo ok. É engraçado. Sabes que só, só um parênteses, não sei se tens alguma informação relativamente a isso. Eu fiz na minha tese de mestrado, eu fiz a análise de, de, uma, de uma revista que se chamava Eva. Sim. Revista da Mulher e do Lar. Ah, sei. Que, e, e pronto, aquela que é basicamente a minha conclusão é que a revista se mantém porque. Desisto. Não, não, não, se mantém, desculpa. Ah. Ela começa em 1925 okay. e extingue-se para em 79. OK. OK. Mas mesmo porque, assim, porque mantém, porque mantém uma convivência muito saudável com o Estado Novo. Eu fui à Torre do Tombo, ah, sim, por exemplo, sim. e só tinha lá três entradas no, em toda a duração aquilo precedeu. E sucedeu o Estado de Novo e só tinha três entradas da censura que era que era contos que, que tinham lá capítulo, sim, sim. né? Conto por capítulo, novela etc. Uh, que seria um bocadinho um bocadinho mais um bocadinho ao lado. Pronto. E então aquilo estava na censura nunca nada de grave porque tinha essa convivência muito interessante. Ou seja, já mesmo inicialmente tinha um tinha um perfil conservador mas não tanto. Depois a coisa desenvolve-se um bocadinho até porque se formos jogar o jogo da família o irmão da diretora da grande figura da revista, era muito amigo do Mussolini. Ah, pois. E então mas... quando o Mussolini morre tem ali um obituário <risos> capa. Numa revista que só tinha era só mulher, Era só mulher, até, do nada assim, Mussolini. Mas, uma, uma, acho que tinha, não, não me recordo ao certo, tinha a cara dele. Pronto. Mas isto só para, este parênteses só para, para, para ilustrar até o argumento que estava a fazer sobre a nossa bolha. Que é, existia uma força tão relevante que depois virou ditadura. Exatamente. Que, que, que, que teve ditadura militar e que está de novo, que era muito bem para por uma parte grande da sociedade. Claro, que se Logologia. tu olhas para, para uma ala para uma mais progressista, como por norma são, são as artes, uh, vais achar que aquela é, vais, não tu, mas existe sim, a tendência sim. para acharmos que aquela é a representação mais digna do que era aquela época, quando não é, não é? Por exemplo, não, claro. nós pensamos nos anos 20 e ninguém pensa. Na, no racismo iminente, uh, claro, mas mesmo né? no racismo no regime de, de, de, da parte que se vivia no, no mesmo país, não? Eu, eu, eu vejo, ou seja, não, não, não, não vamos, não, não estou a analisar com a luz de hoje, né? Isto sim, é, à luz, os anos 20, à luz do que foi 20 anos antes as, as sociedades, o, o, a época, okay. vi, os valores vitorianos, por comparação, é que por ontem, comparação né? ou seja, mas a evolução pares... daquilo para os anos 20, e mesmo no racismo, ou seja, o jazz, a revolução do Harlem, a revolução cultural do Harlem, tudo isso aconteceu. As primeiras iniciativas culturais feitas por afro-americanos foram nos anos 20. A própria Josephine Baker, uhum. que pronto, é discutível, o papel dela podia ser instrumentalizado pelos franceses brancos, ou whatever, mas o facto é que ela era uma persona cultural gigantesca na França, que lutava arianas gigantes, e pronto, a performance dela... É racista dentro do seu coro, à luz duas, mas na altura ela era uma presença, uma, uma mulher afro-europeia e uma grande artista, coisa que eu não acho possível de acontecer 20 anos antes. Na, ou seja, na Europa vitoriana isso seria certo. impensável, na Europa vitoriana que tinha mas, pessoas mas negras em Zus, né? na Holanda é... havia uma pessoa negra sim. num zoo. Quer dizer, sim, sim, sim. sim eu não seria só ver. na Holanda, certamente. Não, não. Eu... Não, não, não, pois é que pois lá está, estamos a, estamos a também falar de uma parte importante há pouco que é progressiva descolorização, claro, Descolonização exatamente. Uh, judicial vamos sim, chamar sim, apenas sim. assim, um porque nem política foi, uh, jurídica no caso, o, mas e, e, e 40 anos depois, 40, 20 anos depois, ou dá-me tu uma data, achas que? o que, que é que achas que é substancialmente diferente? Quando tu passas daí, os exemplos de que estás a dar, se era, se era possível ou não, não sabemos, não haver é? uma figura icónica Sim. Com, com determinado tipo de agenda. Mas, mas faz a radiografia e identificas o mesmo ciclo? Não, eu não, eu não sou da, dessa opinião que a história se repete, eu não acho isso. Acho que a humanidade reage de maneiras parecidas a eventos parecidos, certo. ou seja, a pandemia, etc. Muitas das coisas que passámos na gripe espanhola repetimos, uh, Trigo, limpo, farinha, amparo 100 anos depois. Portanto, a, a, as sociedades reagem de maneiras parecidas. Agora, há evolução, e eu acredito na evolução. Se não houvesse evolução, quer dizer, a Covid-19 matou 4 milhões, 3 milhões e tal. Uh, a gripe espanhola matou 25 milhões de pessoas. Ou seja, existe uma evolução. Uh, a, a gripe espanhola aconteceu ao meio de uma primeira guerra mundial. Nós não tivemos isso. Mas eu, eu... Ou seja, a história não se repete e ipsis verbis. Agora, Achas existem que rima? ciclos. É o que estás a dizer? Hã? Achas que rima? Não sei se rima, eu acho que é assim a cada, anos, a cada 80 anos a cada anos que é o ciclo de uma geração ou seja, é o ciclo de vida de uma pessoa Agora? Sim, agora Nem é 80 Janeiro. agora, é 84, né? 82 Aqui em Portugal, porque depois varia Mas a cada 80 anos que é mais ou menos o ciclo de vida de, um, de, um, de uma pessoa há, há mudanças estruturais nas sociedades que muitas delas uh, não são, uh, não, não, não são totalmente seguras e o século XX ensina-nos isso, né uhum. E por isso é que eu falo muito dos anos 20, porque aquela bolha gigante de progressismo, e não é só um progressismo lato, ou seja, não foi a lei que mudou, sabe? não é... partir Ok, foi a lei do bote feminino, etc. Uma coisa que nunca, mesmo com todo uh, o fascismo que nós tivemos, mesmo com tudo, um, o bote feminino foi congelado né, nas ditaduras... Mas depois foi retomado, nunca foi uma coisa revogada. Foi congelado por regimes que também não tinham voto feminino porque não tinham voto nenhum. Os regimes fascistas tinham o voto em direito, que era uma fantochada Mas houve direitos que não foram revogados. Regimes autoritários. Eu sei que foge muito. Sim, pronto. Regimes não democráticos. Pronto, mas eu acho que Existe essa diferença, e há direitos, e como tu estavas a dizer, há um ressurgimento de, de, de forças ultraconservadoras, que é uma coisa cíclica que está escrita na história. E ou seja, muito desse pulsar, por exemplo, o pulsar que existiu de, da presença afro-americana na sociedade americana nos anos 20, também veio de uma América que ganhou a guerra contra a escravatura poucos anos antes, porque uhum. a guerra civil americana... Não foi assim tão antes... É que as pessoas têm uma noção da história que é tudo muito longe umas coisas outras, mas não é verdade. Certo. Ou seja, a Guerra Civil Americana foi a meio do século XIX, roughly, e os anos 20 foram só, sei lá, 50 anos depois. Ah. Não é muito 50 anos. 50 anos... Há pessoas de 50 anos completamente funcionais. Ou seja, eu meço sempre a história pela funcionalidade de um ser humano. Ah. Uma pessoa que tem 60 anos e que viveu uma coisa há 60 anos, hoje em dia está em cargos de poder. Ou seja tem essa traz a sua Sim. história e a sua vivência social para o, para o meio isso eu acho eu acho que um, o ponto de, de grande paralelismo naquilo de que falas é um um progresso tecnológico eminentemente Sim. É aí que é colocado não é tu precisas tu te, tens mais direitos das mulheres quanto quanto mais desenvolves uh, a, a revolução industrial e, claro. e, e o, o, a potencial, o potencial trabalho assalariado, depois conjugado com, com circunstâncias económicas <coughs> tens a necessidade de trabalho assalariado por parte das mulheres, depois começas a ter eletrodomésticos, etc, etc, e, e os direitos das crianças, por exemplo, não é? O fim Sim. da exploração de trabalho infantil, ou, ou, ou Sim, mas isso não é. Escravatura. Eu estou a falar do século XX, mas no, do século XVIII para o XIX também existiu. É isso, mas eu, eu quero agora voltar ao XXI. Ok. Eu estou, estou a fazer este introito de regresso ao século XXI uh, para, para rematar a parte da nossa ligação com a geração anterior, que é, eu concordo contigo. Íntima, e é mais próxima do que, do que com a geração anterior, que tem, um, que tem uma comunicação eminentemente analógica na sua formação, mas acho que vai haver dinâmicas muito interessantes uh, no futuro relativamente ao, a este contínuo desenvolvimento tecnológico e à perspectiva que tem uma geração nativa na, da, do digital, da internet, nomeadamente das redes sociais, do que tu, do que eu, claro. que não teve. Por exemplo, a desconfiança relativamente a soluções de software, relativamente à inteligência artificial. É uma série de, de questões que nos são menos, vamos dizer assim, cotidianas. Sim. Eu acho que há uma ruptura forte de gerações. Existiu essa de, da bela época os anos 20, existiram outras antes dessa. Existiu a coisa... Para mim, um dos eventos que mais rasgou uh, a humanidade em dois foi no século XIX. O século XIX foi o século mais rico em mudança. Eu falo dos anos 20, mas o século XIX fez a coisa mais inédita que foi acabar com o regime quase milenar de regência das sociedades, que foi a monarquia. A monarquia acabou no século XIX. Isso mudou tudo. Tudo mudou a partir de, da destruição da, das monarquias. Uh, claro, com regimes totalitários na mesma, etc., mas tudo mudou porque... O feudalismo caiu, ou seja, as Exato, coisas isso mudaram. Começa, todas. Isso começa antes, não? É? Começa antes e depois no século XIX e a revolução industrial por cima disso, ou seja, foi um século de uma mudança muito feroz e depois mais mudança no século XX e sempre assim sucessivamente. Eu acho que há uma ruptura de gerações aí e que há hoje que é a geração dos nossos pais é uma geração que está entre duas águas, ou seja, elas elas foram criadas por uma geração que não existe mais para um mundo que não existe mais. E deram à luz uma geração que fez um mundo novo que não é propriamente deles, percebes? Uhum. Ou seja, eles estão meio alien, e por isso é que eles também têm muitos problemas de identidade e muitos problemas de... de consigo próprios nas suas relações entre eles, nas suas relações com a sociedade, nas suas relações com a política. A geração dos nossos pais tem esse problema porque é um problema identitário, percebes? Eu acho que eles têm esse problema de... Então onde é que nós ficamos? Os nossos pais criaram-nos para isto. Mas eles também criam alguma coisa diferente do que os pais lhes criaram. Então, eles criaram uma geração que fez um mundo diferente daqueles que lhes disseram é. que ia existir. Mas isso deixou-os um bocado órfãos de, de pauta identitária. Eles não sabem muito bem onde se colocar. Mas eu acho que eles têm... Em que, que é que o têm... mundo é diferente, na tua perspectiva? Fundamentalmente. Tens três, quatro... Na ideias. comunicação. Okay. Na moralidade. Okay. Bastante diferente. E na, na interação entre seres humanos. Dentro de todas as suas esferas. Uh, profissional, política. Ah, então quando falas de comunicação. Sexual, falas de, de meios de, de comunicação. Sim, de comunicação, da infraestrutura exatamente. Mel, infraestrutura okay. comunicativa e depois okay. uh, a maneira como as pessoas se relacionam entre elas em sociedade. Isso mudou muito. E mudou em tudo. E depois as, as estruturas mudaram. A estrutura trabalhista mudou, a estrutura política mudou as estruturas nacionais mudaram, as estruturas de entretenimento mudaram, dramaticamente, assim, muito rápido. Uh, foram, eu estou a falar, do de, eu falo sempre dos anos 80, porque para mim os anos 80 são o apogeu de, de tudo o que é o conservadorismo do, do século XX, de, a te, o apogeu da televisão, o apogeu do conservadorismo do mamá-papá, o filho e o um rolo de um Retriever com a cerca branca, percebes? É toda essa cena. E isso foi também um corte brusco nos anos 80, porque tens metade dos anos 80, são uh, um progressismo completamente uh, alice no País das Maravilhas, uma loucura absurda de progresso de rua. E depois, com a crise da Sida e a crise económica e outros, outros tipos de crise, acabou tudo assim: de quarta para quinta acabou. Agora vamos ter ser todos, vamos todos para a igreja e vamos nos calar e, e pronto. E depois vem tudo, a Thatcher, o Reagan, e vem aquele, todo aquele mundo... Pá, não acho... Mundo Barbie, não, não anos que 80. Seja assim, que seja Pronto, claro que não é tão linear, eu estou aqui a, okay, tô aqui é a personificar certo, a coisa. Certo. né? Claro que há nuances nisto, mas porque que nada, é, nada é lato. Né? Também eu não acho que os anos 20 chegaram ali à crise e acabaram. Não, houve coisas nos anos 30 que também foram interessantes, é. e nos anos 40. Nos anos 40 as mulheres assumiram os trabalhos porque os homens foram para a guerra. Portanto, como sempre, há sempre, dentro do, do, do conservadorismo há progressos, de ondas conservadoras há pequenos progressos, uhum. e dentro de ondas progressistas há pequenos progressos para os conservadores, e sempre assim. Portanto, nada é totalmente linear, eu estou aqui a, a falar de uma forma aérea. Agora, há essas diferenças que são grandes para a geração dos nossos pais, mas eu acho que há uma coisa que eles têm bastante como são uma geração meia-órfã, têm uma facilidade diferente de se adaptarem. Hum. Ou seja, têm um poder de encaixe muito maior para o que são as nossas realidades como geração do que os nossos avós. Há coisas que eu não vou dizer à minha avó. Ela não... <risos> não vai perceber. Eu não, vou, não a vou confrontar. Ela vai morrer descansadinha com o mundo que ela viveu, com o que ela idealizou para os Exato. netos, para os filhos, não e vale acabou. Não vale a pena forçares uma desganização. Não, não, eu sou super contra isso, confrontar as Mas porque já excluíste essa faixa etária do teu tecido já. produtivo, vamos Já, e acho que assim. sim, totalmente. Agora, se, se a tua avó fosse presidente da República... foi <risos> Não é? Talvez tivesses que a confrontar Sim, com mas isso, isso, porque ainda lhe atribuis responsabilidade. Claro, mas eu acho que Não, como tu se disseste, a República ainda república, ainda bem que tem um neto que lhe faz Não, isso. Não, <risos> claro, claro. Não, mas isso é como tu disseste e vem, ou seja, há certos nichos e certas uh, os nichos mais intelectualizados que têm, claro, visões mais abrangentes e e com mais literacia da sociedade e que claro que isso é torna-se transgeracional porque percebem certas dinâmicas porque são mais instruídos a minha avó aprendeu a ler aos 60 anos quer dizer uhum. ela vem de um país que era um caminho de cabras e com uma carroça sem roda, era uma merda enfiada num pau <risos> não havia nada nada este país não era nada este país não existia era, era pronto era um povo aqui à beira-mar é, era uma praia medias. era a praia de espanha é, não existia grande coisa e quer é dizer era é uma excelente colónia <risos> sim pronto mas... ao menos temos o ao, não... ao menos já temos a roda que já sim, foi sim. Um... uma inovação mas os nossos pais, e eu acho que também há um certo sobranceirismo e que eu também não gosto do uhum. tratamento que nós damos aos boomers. Agora usei a palavra proibida. Mas... <risos> não, porque tu podes. Porque eu tenho problemas com os boomers e acho que há coisas que eles pensam que são estúpidas, mas eles também estão a, ter, a fazer o melhor que sabem. Porque nós também temos que perceber que nem toda a gente tem acesso à informação e, mesmo tendo acesso à informação toda a gente tem a capacidade de ir a ler com a mesma perspectiva que tu, percebes? Certo. Ou seja, eles absorvem a informação de maneira diferente e, e têm um processo Sim. diferente para chegar a certos pontos que nós temos. Então nós devemos dar a chance aos Bumas para perceberem certas dinâmicas e eu acho que eles até são pessoas bastante flexíveis e em muitas coisas muito mais equilibradas, muito mais racionais e muito mais emocionalmente estáveis do que nós, nomeadamente na questão política, etc., porque... Vêm de outras viram outras coisas que nós não uhum. e a minha geração a nossa geração é, tem coisas muito boas, mas é estúpida, muito estúpida, bronca violenta, que é típico de uma geração de início do século e especialmente de milénio e que os nossos pais é mais pós de saber aquela identidade Bill Clinton sim, mas isso, a ver, isso também poderá pronto, vir é uma com coisa, a maturidade é é pessoal e política sim, claro, mas, mas também com os eventos percebes, eu acho que Apesar do fascismo e do Estado Novo, e não descurando, que foi horrível e tal, um, a quantidade de informação que nós recebíamos como, como pessoas, sabe? eu cresci a ver desgraças. Eu ainda disse isto no, no, na, lá no podcast que eu fui, e eu lembro de brincar ao 11 de setembro, com o avião da Playmobil, okay. de os papéis a Sim. caírem... Eu, eu tinha uma cidade de Playmobil e peguei numa bacia para fazer o, o tsunami, o tsunami a... de, de, de dezembro no de, Sri Lanka. Okay. Era o que nós... O que eu via, estás a ver, era muito, tudo muito gráfico. Depois é a claro, princesa Diana morre, vamos ver os miolos todos, dela no todos chão. todos brincámos a isso. Claro, mas, mas, mas todos absorvemos é. isso. Sim, sim, enquanto sim, sim. infância. Sim, sim. E nós não tivemos o, a globalização tão profunda nos anos 90 ou 80 como nós tivemos neste do milénio. Ah, foi... foi muito agressivo, muito rapidamente okay. e eu vi isso tudo morreu a princesa Diana vamos ver o, o sangue dela no pilar vamos raspar os mielos dela do chão indo direito para 120 canais de televisão <risos> era uma violência desnecessária, era uma não coisa havia... horrível olha, isso é pertinente no sentido da, do próximo tema vamos lá é, é que é agora, é que, agora, não, agora não há só agora fica completamente imortalizado e repetido durante esse Exatamente. Exatamente. Por outro lado, agora existe também em alguns pontos da sociedade uma tentativa de moderação de discurso e de conteúdo Sim. que, dante estava alocada aos setores conservadores da sociedade, representados por instituições como a Igreja Católica, claro. a Portugal e etc. E agora, agora passamos para o outro lado, não é? No lado progressista. É. Esta luta faz iminentemente eminentemente num terreno que agora é propriedade de um boomer muito destacado, um homem <risos> com uma fortuna avaliada <risos> em alguns milhares de milhões de dólares que ah, comprou é, o Twitter. Tem uns trocos, não é? <risos> Exatamente. E, e, e é essa pergunta que eu te quero fazer. É que tem, estás, estás, estás a fazer essa análise que a mim me parece acertada em quase todos os aspectos e temos um problema. Por assim é de que, ao contrário da tua avó, da generalidade das pessoas dessa faixa etária, às quais tu não vais mostrar qual é o mundo, não. o chamado boomer, o Gen Z, o que seja, está na um, uh, o Gen X, está na um, no poder e manter-se-á no poder sim. económico, o Gen X, político, do, o Gen X. Ou seja, o, te, tecnicamente, o Elon Musk não é baby boomer, é não, isso. não, sim, pronto. Sim. Uh, e, e essa geração está no poder, manter-se-á no poder e, e, e, e deixará o seu Bom, rastro para okay? mim. Eu não quero ofender ninguém, porque respeitando toda a gente, mas em, em gerações a pior é, é, é essa. É, é, é, é... <risos> eu não quero ofender, ofender, eu não quero ofender, mas, mas realmente, não, eu não mas quero realmente ofender, mas todos ofender os problemas eu... que nós temos vem, são de pessoas dessa geração porque, não querendo ofender, mas ofendendo porque se fôssemos só nós e os boomers a gente fazia qualquer coisa melhorzinha mas essa geração vem de uma sabes um, uma era de pasmaceira absoluta de, é, né? uma de silêncio geração... político tu silêncio TV, social eles tiveram o punk também sim, tiveram, mas, mas, mas não, não fez o mesmo barulho percebes, ou seja era de, de 1980 a 2000 com nuances, obviamente, de coisas que aconteceram chatas, pronto, o Reagan levou dois tiros, coitadinho, ganhou, pronto, whatever. Não eram coisas assim muito, pronto, aconteceu. Mas, quer dizer, houve uma, pasma, uma planície política acaso, e social eu nos eu anos 90. Não, gosto, não eu acho, eu, eu percebo a ideia desse argumento, mas eu acho que foi a primeira vez em que houve. Tanta coisa sim, a ser comunicada sim. por causa da televisão, culturalmente, cara, tens não, razão. Sim, tens razão. revistas, mas as... politicamente foi uma era muito. Sim, mas eu não, olho, eu não posso, eu não posso olhar para a política. Porque não, não, não é um... estamos a falar de, de sistemas na, em Portugal, muito menos, não é? mas no, no Norte Global estamos a falar de sistemas democráticos já estabelecidos e que, portanto, vão perpetuar o poder, as normas, e etc. Não há revoluções, não, não, não, não há grandes, grandes clivagens não. ideológicas. Portanto, é natural. E por um lado, ainda bem, quem temos política ou governança. Fundamentais, as coisas se mantêm mais ou menos agora em termos de movimento social, existiram imensos, claro. e Até existiu um esforço de, que, por exemplo, há uma vaga do feminismo que aparece aí que é institucionalizar os progressos que, que as pessoas queriam ver feitos, é? Que depois culmina lá está no início dos anos 2000, em muitos casos. Mas eu acho que isso é um é injusto, percebes? Para essa geração, Sim, que dizer, que que eles, dizer que eles não fizeram nada, eu gostava de dizer, que foram. mas. Uh, há muito sentimento de entitlement que existe nessa geração que vem de... ou seja uh, e, e não é só dessa geração porque nessa geração os boomers também eram jovens e portanto certo. é uma coisa que meio se mistura não é... as gerações não é cartas não é... ou seja, mistura-se porque eu não posso dizer que um boomer que tinha 35 anos nos anos 90 não contava para a sociedade quer dizer, era a população ativa e era boomer certo né? estamos a falar de... é um é um mix Agora, eu acho que em questões de perspectiva, os boomers têm a tal questão de... Eles viram muito mais de perto o que foi a vida dos seus pais, percebes? Ou seja, a, a diferença que fez, por exemplo, no caso português, uh, o, pré, o, pré, o pós e pré-revolução do, do 25 de Abril, que os boomers testemunharam mesmo que em crianças, porque eram, na sua maioria, crianças e, e adolescentes ou pré-adolescentes, mas eles ainda sabem que foi uma infância que existiu naquele século XX de Portugal, que era um país que era, era uma missa grande, de saber, que era uma desgraça total. Uh, e, e, e essa geração que os procede perdeu o contacto com esse Portugal. E teve um contacto com uma democracia jovem e energizada em muitos contextos, também com muitas merdas, ali as, as falências do Mário Soares e as cagadas que ele fez ali nos anos 80. Mas pronto, mas uh, percebes, o Cabaquistão, sim, o Guterres, aquela coisa muito... As pessoas não queriam saber porque eram políticos muito ABCD, não havia ninguém dizia muitas coisas diferentes. Era pronto, o Guterres ah, é, mas giro, eu... o é giro, Pá, mas o Cabaquistão é... É... é giro, o Mário Soares é giro, é toda em, a gente em difícil, Portugal. Em é? Portugal, essa moderação é resultado... Sim, de, em Portugal percebes... e na Europa. Sim, mas, mas em Portugal, no caso particular, é resultado de um... De um pacto social num pós-revolução, Sim, mas essa democracia. estagnação política eu não acho que mas... é má. Estás a ver? Certo. Eu acho que é, eu gostava de a ter agora. Era o meu sonho tê-la agora. Pois. Era o meu sonho e não, te, e não tenho. Isso não é mau. Isso é ótimo. Agora, isso deu, deu existiram condições mesmo de, vi, de vida prática nos anos 90 para pessoas que eram a população ativa, jovens adultos, que hoje não existem, por e simplesmente. Quer dizer. Hoje uma pessoa da nossa geração, quer dizer, tu não, ainda hoje vi o um meme que é super real, tu nem tequer tens dinheiro para ter dentes, porque tu não há dinheiro para ir ao dentista, o dentista é caríssimo e tu não ganhas para ir ao dentista. Ou seja, tu não tens dinheiro para ter dentes na cara. É, é, é loucura, é, é, o, é o profundo de, de, de grave que a situação está. E a geração dos anos 90 não passou, felizmente não passou por isso, porque já basta certo. uma. E eu, ainda bem que os meus pais não passaram por isso na sua idade de jovens adultos. Ter que passar por uma miséria que é uma coisa absurda, e claro que muita gente uh, que vem dessa altura tem um sentido, um senso de entitlement diferente da minha geração ou da, dos, dos meus pais, que é aquela geração mid-term, saber que está ali, não são millennials, não são boomers, são ali, é gera... como é que é? Nem sei, Zia X, X pronto. É pioleta do alfabeto, <risos> é mesmo boa. Estou a brincar por acaso. apercebi me no outro dia que uma boa, tu se vias chique radical, talvez sabes do que é que vou falar. The Generation X era o Triple H e o Shawn Michaels. Ah, sim, precisamente porque, w. porque eles eram dessas, exatamente. Que é uma coisa que acontece muito nos anos 90, mas isso e que é, digamos assim, dissidente em termos morais. Sim, vamos colocar uh, uh, nesses termos o conflito emana muitas vezes dessa concepção de produtividade de trabalho de construção Sim. de um modelo económico não é? lá está e o poder está, nessas, está nas pessoas que criaram as carreiras uh, que cresceram e pensam reformar-se na semana de 5 dias, 40 horas, 8 de trabalho por semana em Portugal com uma hora de almoço uh, que está tipificada na lei, tem que haver uma exceção contratual para que a hora de almoço não seja... Uma hora completa, a meio do dia, nós não temos 9 to 5. Nós temos 9 to 6. Não é? Isso, é isso, exatamente. Isso é um mundo que, para nós, já não faz sentido. Exato. E temos, mas acho que nós também temos, teremos que, que pensar e, e acho que há indícios que isso possa acontecer de que o mundo que nós estamos a herdar e que vamos modelando aos poucos conforme. Arranjamos consenso para, por exemplo, claro. se passarmos a semana de quatro dias, isto não é feito por nós, a semana sim, de... sim. mas se nós passarmos a semana a mantivermos, fizermos moldes ao sistema trabalhista, ao sistema económico, como a, a nossa geração poderá consensualizar, vamos ter que meter a cláusula de obsolescência e dizer quando estas condições estiverem garantidas vamos ter que remover estas merdas que nós criamos claro. para que venham para que venha a estrutura seguinte a estrutura de valores, a estrutura de leis Sim, e exatamente. etc eu acho que esse, esse, essa já é um bocado a fonte de conflito, tipo são mimados e andam a destruir quadros. <risos> nós ainda oh, oh, temos... Oh, oh, nós vimos, isso é estúpido. Nós, nós, não, é, é, é, eu concordo. É, mas é estúpido, temos, mas é típico de uma geração. É, é, nós, <risos> não, nós, é. nós Estúpida no sentido de Nós bronca, assistimos à, à fase final do decaimento das instituições e falávamos no episódio do Patreon. Antes de começar, sobre o decaimento das instituições, por exemplo, tornaram a política norte-americana no circo que ela é hoje Exato. em dia. Uh, nós assistimos a isso, perdemos fé, mas ainda temos aquela ligação. Nos nossos, por exemplo, em, acho que se perguntares em, às crianças de hoje em dia e imagine, aos, às pessoas que entraram agora na faculdade em 2022, as ideias de carreira delas na infância eram totalmente diferentes das nossas por norma eram institucionalizadas naquilo que era. além do futebolista pronto. eu queria que, ser sempre, juiz por exemplo, <risos> o, posso falar de juiz o polícia bombeira, a farda a farda sim, pinta sim, sempre sim. muito neide no dia da nossa geração sim. agora eles até podem dizer que querem ser empresário e podem ser como... Como o Jack Dorsey que está sempre, que é o fundador do Twitter, que está sim. sempre de, de, de t-shirt, ou o Steve Jobs, sim, sim, não, é? não existe a mesma concepção. E, é e, é, e é aí que eu quero perguntar. Achas que nós teremos a plasticidade, quando chegar a nossa vez, atrasada porque a nossa condição económica é uma fossa? Mesmo. Ok. E porque a, a idade da reforma vai aumentando e aumentando, então a geração anterior serve como um tampão? Achas que nós no curto tempo em que estivemos a tomar decisões importantes para os países, vamos ser capazes de acomodar a geração anterior ou vamos ser uns boomers da época? Não, eu acho que não, não é nós ser capazes, nós precisamos dos boomers da geração anterior à nossa. Porque nós, sem eles, se nós com eles já somos uma desgraça em várias coisas, os boomers têm uma ligação muito lata a certas coisas da vida cotidiana civilizada, que nós não temos hum. <risos> são um tipo, no... é a nossa régua. sim é eu sei têm... que medimos até onde é que estamos aí longe demais exatamente, <risos> e eles têm uma, uma, uma perceção ainda muito século vintista, não sei se está um neologismo mas fica bem <risos> acho que um giro um, que nós não temos, porque lá está essa coisa de, sujar quadros, de... é nós temos uma ira e uma raiva uh, em nós, típica para mim típica de gerações de início do século, pelo menos empiricamente na história isso nota-se há uma certa raiva de valores, uma raiva, uma certa um certo Mauísmo de ver com os aquela raiva dos, dos teus dos nossos pais que os nossos pais não tinham dos nossos avós mesma relação entre eles é diferente da nossa relação com os nossos pais, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço temos uma relação mais conflituosa e menos respeitosa com os nossos pais do que os nossos pais têm com os nossos avós, porque aquela coisa de hierarquia familiar também foi uma coisa que foi se dissipando muito também por força dos boomers que nos criaram de uma maneira mais laça e ferro e felizmente e hierarquias no geral, não é? Sim, sim, completamente uh, mas eu acho que nós, uh, nós precisamos de inserir a, a geração anterior à nossa porque estamos a falar de uma geração que há ah, ainda é vigente, ou seja, como tu disseste bem, uhum. ainda são eles que mandam em todas as, as secções da sociedade, no tecido empresarial, no tecido político, no tecido ideológico. E continuarão? E continuarão ainda alguns anos, mas temos que perceber que em 30, 40 anos eles vão desaparecer. E nós vai cá estar Imagina E quando tives... for, os papéis forem ao contrário? Quando eu já pensei formos, nisso, nós formos. É precisamente. Tu vais ter um. Porque, o teu, porque a tua entrada, vamos chamar assim, vamos chamar-lhe o, o campo de poder. E este poder inclui todo o tipo de poder. Porque o campo, a tua entrada de um campo de poder enquanto geração está a ser atrasada claro. por estes fenómenos. Por Mas... exemplo, o progresso tecnológico que Sim. permite ter condições de saúde. Pelo, pelo, pelo final do, do, do trabalho físico e, e, e o advento da, da intelectualização, da generalidade, dos serviços, etc. As pessoas vão ter carreiras, vão, ter, vão ser produtivas em termos sociais, não só em termos uh, laborais, vão ser produtivas e ativas em termos sociais durante muito mais tempo. Claro. Quando fomos nós no, entrar no campo de poder como geração dominante, é o que eu disse anteriormente, podemos... Ser os boomers da altura, claro. E os cons... eu digo vamos, muitas vezes: se é, calhar o meu neto vai achar que eu um sou cons... porque ele vai dizer, é. Ah, eu quero namorar com este android, este ciborgo. e Eu vou dizer, tu, não, não, não vais quer? namorar, não vais com... namorar não. com um robô. Dizer, robô e homem, um... para mim, não. O insulto, o insulto é, Ok, boomer, tipo, Ok, tu estás desfasado da de realidade Sim. e estás a cortar-me uma vontade qualquer que eu pretenda, legítima ou não, né? um, e nós vamos ser esse tampão. Para a geração seguinte? Uh, eu, eu acho que é uma coisa que não podes bem prever, porque imagina, uh, mesmo pela história, por então, exemplo, se não previres, o que é que tu achas? O que, se tivesse, faz aqui um, um, um pequeno exercício de adivinhação. Okay? O que é que tu gostarias que fosse o nosso modelo? Eu acho que nós vamos ter uma, uma geração. Vamos ser os boomers do futuro. Eu concordo com isso. Okay. Porque é nós inevitável somos a, a qualquer geração ser boomer? Não é não ah, é? e já é. vou explicar porquê acho que é é necessário não é bem inevitável, é. já vou explicar nós porquê né? mas eu acho que é sim nós vamos porquê? nós temos contacto com o, um século que já não existe mesmo que pouco, mesmo que em crianças ou mesmo que contacto não, é contato, não tens que ter nascido em 1900 mas se tivesses uns pais que nasceram em 1900 já tens um contacto direto com o que era essa sociedade ou seja, nós, nós somos a última geração que tem contacto, ou seja, a geração que nasceu antes do ano 2000, que tem um contacto muito mais lato e muito, mais, muito maior okay. uh, com o que é o século XX. É, então, a geração nós... que comprou revistas e CDs. Exato, nós trazemos essa carga para o século XXI e isso só nós temos, porque daqui para a frente acabou. Certo, nós somos uma geração de uma transição... Exato, portanto, nós, temos, nós seremos a última geração a ter uma resistência maior a certos tipos de, de improvements tecnológicos. Por exemplo, o meu neto pode querer gostar e casar com uma inteligência artificial e eu, eu no meu caso específico até adoro, até se arranjar uma para mim, agradeço <risos> agora, <risos> no, numa perspectiva geral Mas, sim, ser o, o claro, quatro. nós vamos ter resistência a isso, porque nós não nos cabe na cabeça um humano e uma máquina, e acho que as gerações daqui para a frente, como já nascem e crescem dentro do que é o espectro da inteligência artificial, da, da era digital já têm uma perspectiva diferente, então nós vamos ter essa geração Talvez a, das mais conservadoras deste século. Agora, eu não acho que isso é sempre assim porque na história há nuances, não é? Hum. Por exemplo, voltando aos anos 20, a geração dos anos 20, globalmente, a geração que tinha 30 ou 20 anos nos anos, nos anos 20 do século XX, é mais progressista que a geração dos seus filhos que tinham 20 ou 30 anos nos anos 50. Os anos 50 são um, um marasmo de tudo, é? Parou o tempo ali. Aquela coisa, sabes, americanização, a era milkshake. Pronto, essas pessoas, e tu vês mesmo por figuras históricas e culturais, eram muito mais conservadoras do que a geração dos seus pais. E eu ainda quando falei disto no Instagram, recebi uma mensagem de uma seguidora que dizia olha, a minha mãe viu, a minha mãe, que seria os seus 70, viu o teu programa e, e, e concorda que a avó dela era muito mais progressista que a mãe. Uhum. ou seja, a avó que foi jovem no, nos anos 20, 30 é muito mais progressista que a, que a filha que foi jovem nos anos 40, 50, 60 ou seja, isso não é sempre certo uhum. há gerações mais antigas que podem ter uma visão muito mais progressista que gerações recentes dos seus okay. filhos como é que nós... há pais mais como progressistas é que, nós... que filhos como é que nós... em que medida é que nós vamos ser progressistas ou conservadores? isso é a medida da comparação Imagina, isso vai depender o quão progressista. O conservador é a geração dos não, mas meus a, filhos. A questão, a questão do conservador versus progressista não é que um quer, quer, sim, sim. quer congelar a história em azoto líquido e o outro, sim. E o outro quer injetar-me um tudo. É, é, uma questão de, é. Um, o conservador procura pôr alguns. Manter as estruturas Sim. existentes, ainda que reformando, renovando, etc. O progressista pretende reforma muito mais profunda, eventualmente, claro. no teu caso, revolução. Pronto, e depois são outras dialéticas. Mas, mas tu podes dizer, por exemplo, papá, acho que, por exemplo, na, em termos do contacto físico, nós vamos ser conservadores, ou seja, vamos querer a escola sempre presencial. Quando claro. provavelmente virá uma geração a seguir à nossa que quer uma escola Exatamente. completamente digital. Exatamente. E a não ser. Uh, por exemplo, o Bessa tem isto, falámos disso a semana passada, o Bessa quer conduzir até o final da vida, eventualmente o Bessa não consegue, uma, não consegue uma realidade em que ele não esteja comando aquela máquina. Já eu estou à espera, não tirei a carta porque estou à espera que eles andem sozinhos. Pronto. Ah, e desde sim. miúdo digo, a minha mãe diz, vais tirar a carta. Eu digo, não vou porque quando eu for grande os carros vão conduzir sozinhos. Eu falo, eu falo desta, desta materialidade, é claro que em termos... Super abstratos, ideológicos. Claro. É, muito, é muitíssimo difícil de prever. Até porque depende das crises que vierem Sim, a seguir Sim, e, de, e, de, e de lá está. Lugar. E depende do shift cultural e moral que existir. Porque esse exemplo, quer dizer. Achas que a nossa. Pode haver uma avó mais progressista que a mãe. Por Nesse exemplo, caso, havia, por temas, exemplo. Temas concretos. Achas que na habitação a nossa geração uh, vai ser gananciosa se houver condições económicas e legais para isso, como está a ser uma determinada geração? E praticar os uh, preços de... os horários de, de renda e de e inflar o mercado de trabalho. Sim, mas eu acho que isso, isso é a ganância... É, quer dizer, é, um, é uma... É a estrutura do capitalismo é a ganância. Mas, não tu, é impossível não... Tu achas que quando... Uh, o, o, o prim... vamos, vamos, vamos exercício o mesmo de pensamento: pessoas nascidas entre 1990 e 1997 compuserem a maior parte, se não a totalidade, dos, dos ministros Sim. e do, e do chefe de Estado, por exemplo, do chefe de Estado, não, no caso do chefe de governo, uh, achas que vão, vão criar leis que protejam a geração vindoura? ou como já estão estabelecidas, porque é o problema desta geração Sim. é que está estabelecida, então Exatamente. esses problemas passam completamente Exatamente. ao lado. E, e, pronto, e, e fazem parte de um, daquilo que é verdadeiramente um estrato social claro. diferente, eu não gosto de falar em estratos, mas isto é verdadeiramente um estrato social diferente, não só em termos económicos, mas de poder no geral, em que não é uma realidade que lhes seja muito presente na vida. Exatamente. Compreensivelmente, pá, acho que já não... Já não, mas, mas é por isso que nós temos estes problemas, esta desinilização, esta gentrificação... Pronto, mas isto são outros clientes Achas que nós vamos ter essa uh, perspectiva empática, solidária, transgeracional, porque aprendemos com os erros, Sim. ou que vamos cair nos mesmos erros? Eu acho que, primeiramente, nós vamos ter caos, sem dúvida. Esse é o mais certo que eu tenho. Dentro do caos há coisas interessantes. Uhum. Porque o caos é, ou seja, é uma desordem de narrativa histórica em tudo em o tudo que se compete. E dentro do caos existe um pêndulo muito para baixo, e quanto mais para baixo é um, mais para cima é outro. Então eu acredito que com uh, o declínio da democracia, das democracias ocidentais, porque ele está a acontecer a olhos vistos, as, democracia, as instituições, como disseste, estão a desaparecer no seu sentido lato, ou seja, estão a, estão a apodrecer, a presença das instituições verdadeiramente democráticas, percebes, a esfera jurídica, tudo isso está a perder credibilidade, está a perder financiamento, está a perder espaço na sociedade. E isso é... Isso é a democracia vai, não, não vai morrer nem desaparecer, mas vai se transfigurar numa coisa que não vai ser bem reconhecida como democracia. Isso vai isso vai ter um, um shift grande, porque nós assistimos ano após ano, quer dizer, é, é um sistema decrépito, sabe? Saber? É um sistema onde vale tudo, não há nenhum tipo de regra, não há critério, o método perdeu-se totalmente. E disso nascem novas, novas vozes e há, e há um, um, um recontactar da democracia, porque é isso que é o seu problema dela, é o, o, um recontactar da democracia com a sua forma originária que é a decisão popular. Uhum. Que é uma coisa completamente deixada de parte no espaço democrático porque tu não tens uma presença... Ok, tens os parceiros sociais, a reunião com os parceiros sociais, mas os parceiros sociais são parceiros de, da esfera governativa e não parte da mesma. Uhum. Ou seja, não há ninguém no governo, por muito que tenham estudado e tido os seus esforços, que tiveram, puderam ter certamente, mas não sei se há alguém ali que apanhou 907 num dia de chuva de novembro, percebes? E foi um cheiro a subaco, <risos> um, um autocarro que não cabe um feijão fica, lá dentro, por ruas esburacadas, porque que viveu... Suado.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 ou seja, não há um contacto real com as privações que tem a população. Certo. E, e, e, e nós temos a oportunidade, com esta ira e esta raiva e este espírito caótico, que também é um facto, mas isso pode surgir uma presença maior do que certo. são os problemas. E Exato. se eu souber, se eu tiver a compreensão num governo... Uh, muito mais perto do que a sociedade passa há, eu tenho muito mais oportunidade de fazer alguma coisa efetiva mas não é? há, há poucos problemas tão abrangentes e que possam ser pass vividos por uma geração inteira como no, a, habitação. E a habitação há pouco falei de crises, pensei em crises económicas e por exemplo há crises de segurança, guerras é etc, e, e a crise mais iminente, na qual nós já temos um, um, uma postura bastante diferente da geração seguinte claro. que é a crise climática Totalmente. E eu acho que nós aí, e mesmo aí, e mesmo aí não sei, porque nós não assumimos responsabilidade individual, e até fazia este ponto aqui há umas semanas, Sim. que é tu tens que ter. Uh, ah não, não foi aqui, foi, foi no Discord, vão ao Discord. <risos> uh, foi. Uh, tu tens que assumir responsabilidade, uh, ou uma geração tem que assumir responsabilidade individual, porque depois, quando assume o poder, a circunstância de decisão coletiva, tem que ter em si essa vontade. É, é daí que eu te estou a dizer. Este, este caso da habitação está a ser transversal, porque não, claro. se, trata, não se trata aqui de uma dinâmica intra-social, isto é uma dinâmica global. Totalmente. Uh, e portanto, o, o, o, o peso global a... ocidental. Sim, mas estou a da globalização, sim, sim. não é internacional, isto sim, porque não é que é uma coisa. Mas é global, há classes, não há classes sociais portuguesas propriamente assim de larga escala preparadas para lidar com, com, com o impacto material claro. que esta crise na habitação está a ter. Porque a habitação existe, existem existe meios, é, um, é uma indústria, é um setor de atividade em crescimento, da construção, por exemplo, onde existe inclusive sim. a falta de mão de obra, mas essas são outras dinâmicas. E não há capacidade de encaixe, ou melhor, existe, mas com uma dificuldade brutal, dentro do contexto económico português. Porque é um mercado direcionado Sim, para ou uma seja, exceção. Lá está, a questão da habitação foi uh, terceirizada por governos muito tecnocratas que na altura de, de, do pico da democracia... Né? era crédito, né? ou seja, a questão da habitação é um direito consagrado na Constituição, mas era uma coisa que as pessoas lá se resolviam, umas alugam, outras vendam, outras compram, e o Estado nunca teve nada a ver com isso, porque isso era considerado uma sovietização do regime... Portanto, expropriação das terras era uma, um fantasma que não se podia tocar, portanto, na, nas casas não se toca. Ah, não dá para fazer autoestradas, dá para Sim, <risos> não, mas é, a, a habitação social é, é, é numa lógica de assistencialismo para pessoas uh, marginalizadas. Uh, não existe uma noção de habitação social para trabalhadores, porque isso era uma coisa que não passou pela cabeça dos nossos líderes que pudéssemos evoluir para, que é uma coisa que me assusta francamente, porque era uma coisa bastante óbvia que fosse acontecer. Porque com, a, a, com o, os êxitos rurais, com as cidades a crescerem, obviamente o espaço é menor e a procura é maior. Portanto, as cidades que se prepararam, prepararam-se. As que não se prepararam, sofrem. E neste país nenhuma se preparou. E continua a não se preparar. E temos um problema gravíssimo. Exatamente disso, de, de os governantes, e transversal a todos, uh, camarários, uh, governo central, etc. E não só em Portugal, em, isto é um problema como sucesso global não têm a compreensão disto como um problema a longo prazo, acham que isto é uma fase pronto, depois vai bagar ali uns apartamentos e o povo vão viver duas famílias juntas, e as pessoas vão se habituar co-living exato, não compreendem que isto é um problema a habitação é uma coisa essencial da tua vida cotidiana uma pessoa sem casa não consegue trabalhar, uma pessoa sem casa não consegue produzir, uma pessoa sem casa não consegue estudar, não consegue votar ou seja, tu estás a tirar... Quer dizer, a alimentação a habitação são as duas maiores. Depois tens a segurança e a educação, que também são importantes. Mas a habitação e a, e a alimentação... Se tirares a, se tirares a alimentação e a, a habitação, o resto não importa. Exatamente. É, é que são questões de saúde pública também. Sim, Porque é, é que se tu tudo. não um sítio salubre para viveres, tu não tens capacidade de ser um cidadão. Tu passas a ser população a monte. E, portanto, os governantes têm que compreender que os, os programas de habitação social Devem ser repensados para uma habitação uh, que, não, que neste momento infelizmente para todos nós não é só para pessoas marginalizadas, é para toda a gente. E não falamos só de, de, de, dos trabalhadores que passam fome, falamos da própria classe média. É que o problema sim. é tão grave que se alastrou a quase toda a classe média de bases. Sim. Não é alta, obviamente, mas a classe média sim, média, sim. a classe não, média mas, baixa. Mas é, por, mas é por isso que este vai ser um problema na mesa Exatamente. Daqui, a, daqui a umas décadas para prevenir. Sim, mas o que pode acontecer, e que eu até falei há dias, e que e isto é uma análise do, do que aconteceu ao longo dos tempos na história de uma maneira larga, é, ou seja, o alargamento de, das cidades e dos territórios para sítios que não... Ou seja, o êxodo urbano... Mas a tua, a tua, a tua solução Não seria... é a minha solução, atenção, que eu, eu não acho não, que nós devemos expulsar aí, mas... as pessoas. tu utilizaste aí uma, uma solução, com a qual eu não discordo, atenção, fundamentalmente, mas que é a ideia da habitação social, isso é um, Sim. Isso é um, um, um termo carregado. Tem, Sim, uma habita... história, tem, tem uma história que tu elencaste, mas tem um significado seja qual for a vertente, que é uh, o Estado tem como função garantir, gerir Sim, uh, habitação te... não é habitação social nesse termo habita... digamos habitação estadual ou seja, o Estado que e não podemos dizer, ah, mas não existe verba para um projeto desses, existe verba para um projeto desses existe verba para tudo que é merda que salva três falências e cinco de um banco portanto existe verba para tudo só não existe a vontade política e coragem a questão é que uh, não é habitação social, ou seja, eu não estou a dizer para o governo pagar a renda das pessoas e dar, e dar casas e assegurar que as pessoas têm casa a custo zero. Eu estou a dizer simplesmente que há, há, há, há possibilidade de uma coabitação saudável nas grandes cidades entre o que é macro-burguesia, que hoje ocupa as baixas das cidades de Lisboa e Porto, e o que é macro-burguesia americana, alemã, inglesa, francesa, que hoje habita as, as baixas das cidades do Porto e Lisboa, porque essa é a realidade, uhum. e depois os turistas e os alojamentos. Habita, nem é que seja temporariamente, exatamente. Sim, a habita, reformados, turistas, engloba todos eles. Mas, ou seja, há, há um sucatear das grandes cidades ao investimento estrangeiro. É um sucatear, as cidades são sucateadas ao <risos> investimento estrangeiro, aos americanos, os franceses, os alemães, porque, obviamente, eles têm dinheiro, são civilizados, são tão giros bem com os chapéus e com os, os selfie sticks. Ai, mas, e mas são o dinheiro outros. não tem cor. E os chineses também Sim, nessa claro, jogada. e sem dúvida. Não há habitat, né? Pode vir qualquer pessoa que, desde que tenha guito. Aliás, o visto Gold é a prova disso. Mas a questão é que há espaço na cidade para ter os dois. E o que é. mais me, me irrita é que existe uma narrativa de não, se tu tiveres uma mas... habitação estadual Sim. não vais poder ter o investimento estrangeiro, já não vai querer vir. Okay. Isso não existe, isso não é assim. Roma é assim, por exemplo. Eu fui a Roma, Roma os romanos vivem em Roma. Certo. As pessoas da feira do, do Campo da Fiori, que é o, é o mercado de Roma, vivem no Campo da Fiori, não mas, vivem olha. na trofa exato percebes que é o que acontece cá. que é o que acontece precisamente cá. são problemas mas mas aí eu não sei qual é o caso específico de Roma ou de Itália mas mas não não em alguns modelos não é apenas suprido por uh, habitação estatal vamos por assim claro. percebes são políticas de habitação pública ou habitação social Sim, habitação por assim, pública mas a, mas a gestão não fica necessariamente a cargo do Estado por exemplo acho que o modelo de Singapura é mais ou menos esse não que seja um exemplo para a generalidade das coisas, mas, mas tem uma política habitacional nesse sentido. Um, tens modelos muito mistos, como por exemplo o holandês. Tens muita habitação pública, muita habitação acessível, com condições, pensada para o ser e para ocupar espaço e para ser uma parte viva da cidade. Não é suburbanizar, não é? Claro. Tens, não tens serviços, não tens transportes, não, não, não, não tens nada. Não é nada disso, mas... A questão é que, imagina, tu vais a Paris e tu não podes dizer em Paris vamos agora pôr aqui um prédio para os trabalhadores morarem aqui. Não existe espaço, sabe? Claro. Está tudo, tudo está ocupado há décadas e décadas pela macro-burguesia e ali não há mexer, não vale a pena. Certo. Tu não vais para os trabalhadores a morarem no trocadeiro, não tens espaço. Agora, o Porto, por exemplo, tem centenas e centenas e centenas de edifícios putrefactos a cair de podes, a cair de velhos, que poderiam ser habitação estadual, que poderiam gerar receita ao Estado. És a favor da expropriação desse, desse Não, edifício. não, não sou a favor da expropriação, mas certamente eles estão para a venda. Mas o, o, o Partido Comunista Português apresenta hoje, estamos a gravar isto terça-feira oito 8 Sim. Acho que apresentou hoje a proposta, uma proposta que... Atenção, no caso de edifícios devolutos cujo. Sim, nós já temos uma lei que cujos não é proprietários... totalmente longe disso, né é? Sim, mas... Edifícios devolutos há não sei quantos anos, sem registro há não sei quantos anos, o Estado ocupa-se. É, eu, eu não estou a falar... Exato, sim. E isso é totalmente legítimo, sob qualquer ponto é de vista, campeão. creio. É isso... o que O que... Aquilo a que me refiro... Se... Atenção, eu, eu, eu li isto de, na diagonal, foi, foi pouco antes de, de, de vir para aqui, que é, um, no caso de os proprietários não terem interesse em receber uma verba estadual para recuperar, para reabilitar aquele edifício. Assim, muito sumariamente parece-me isto. Serias a favor disso? Do que é? Da expropriação? Da, sim, não, isto não é propriamente uma expropriação, não, não há uso da força, há, há, um, há uma, uma condição, há uma subvenção estatal sim. para o efeito, ou seja, existe, existe uma, uma contrapartida, okay? não, não é uma força, ou seja, claro, a ideia da expropriação claro, é uma retirada pela força, né? aqui existe uma contrapartida que pode, não sendo aceite, existe a, a vontade do Estado. De, de recuperar aquele, aquele imóvel. Mas por assim, esse tipo de soluções, porque estavas a falar dos, pré dos prédios Putefactos, de volutos, não são prédios da de, de Administração Central ou ou é o que é que seja, uma, isso, são, são, são, é propriedade privada. Mas muitos são camarários. E quando digo muitos, são dezenas e dezenas e dezenas de prédios camarários. E muitos de exatamente dessa questão de. Perdidos no tempo, sabes? Okay. Que a prima de não sei quem herdeou, de não sei quem que ela sabe daquela merda, está no registro nacional ninguém quer saber. Certo. Aquilo não é nada, aquilo é do povo, percebes? Porque é a questão do uso do campeão. Aquilo okay. tinha ano há 60 ou 80 anos atrás. Esse ano não existe mais, essa realidade não existe mais. Ou seja, uma coisa, procurar o herdeiro e perceber de quem é aquilo, mais ou menos, se não se encontrar aquilo pertence à, à população. Porque nós não estamos a passar por uma, uma coisa, uma vaga de problema habitacional. Okay. Não, é uma crise de foro sistémico e, e, e nós não estamos a dizer okay. nós não estamos a falar de assistencialismo e de o Estado comprar casas e dar ao povo não, é o um investimento que o Estado passa a, ser, passa a ter edifícios e o próprio Estado a ser senhorio a, a rendas normais das quais vai lucrar então, então estamos a falar da habitação social o a habitação lucro, não, social, para ser a habitação social sim. hoje em dia o lucro sim, mas a habitação é social, social não é no sentido onde a habitação social tem um, um um método e um critério ah. sobre aquilo que são os teus okay. rendimentos as tuas necessidades é. de, do agregado familiar habitação estadual com uma renda onde já uma coisa que já se faz na Europa bastante que é um prédio é do Estado e um T1 ou um T2 custa 500 euros sem saber sim. pronto exemplo, e é o Estado o, e quando digo o Estado o modelo é... o modelo dos Países Baixos é e não digo Estado digo as câmaras porque isto é um problema também autárquico nós estávamos ah, a sim, falar, sim, sim. as autarquias têm, mas, mas nossa, as autarquias não têm meios as autarquias precisa precisam de meios a, o, o, Rui fez, o Rui Moreira fez grande gáudio que, que, que, que quando teve a primeira política de habitação pá, em 2015, 2016 e já estava, já estava nomeadamente a baixa, mas a cidade desquartejada com alojamentos locais Airbnbs, hotéis a serem construídos que, estão, que terminaram um pouco uns anos depois só de reabilitar 64 fogos só é nada é zero, é zero. Isso mas, é... Foi, mas foi deitar muitos foguetes, em parte porque isso não é uma prioridade política na, naquele caso uh, evidentemente mas, mas em parte porque a falta de meios é real isso, mas, claro. mas, mas a falta de meios também a não ser que sejamos defensores de uma economia keynesiana uh, a falta de meios a nível global, do, do, a nível global a nível nacional do, do, do governo central é uma realidade com a qual temos que nos debater. Claro. E a forma como isso é pensado e desenhado. A integração geográfica, como dizias e bem, sim, sim. O, tipo de, o tipo de assoalhadas. Se isso vai ser uh, promotor ou prejudicial à coesão social e territorial. Sim. Mas isso são... É assim, qualquer um desses problemas é um problema com o, qual, com o qual nós podemos lidar melhor do que o problema que temos agora, que são Centenas ah. de famílias não, eu concordo inteiramente eu só em, em risco questão... de viver na rua, debaixo da hum, rua Augusta, de saber? eu concordo inteiramente, e, e é preciso o Estado ter uma, uma ação efetiva para isto, nós estamos à espera do que o êxodo urbano aconteça, ele vai acontecer, porque é uma coisa que acontece sempre, ou seja, as cidades vão encher uh, ocupadas por uh, interesses estrangeiros, isto não é, isto não é novo, saber? isto não aconteceu, isto só aconteceu sempre aconteceu, ah, muitas mas, vezes aconteceu ah, mas, mas não como se desenvolve o espaço físico claro, assim. agora nós temos que contemplar uh, que o país só existe porque as pessoas que o ocupam trabalham para a sua riqueza e se tu lhes tirares as condições é que ninguém quer luxo, as pessoas só não querem lixo absoluto, se tu lhes tirares as condições básicas de produção de riqueza Tu vais criar um país miserável que é basicamente um puteiro de americanos e alemães, porque é, é a nossa proposta de governo não é essa. E depois puteiro sucateado. Portanto, Não, é um puteiro, <risos> uma sucata, de saber, barra puteiro dependendo da área geográfica para alemães e, e americanos. E, e, eu também, e, e nós não temos que ser fundamentalistas na questão. Eu não acho que nós devemos agora dizer aos americanos acabou não vem para aqui mais ninguém. Uhum. Ou acabou as normas digitais, não quero nada disso. Não, nós devemos consagrar, porque a evolução das cidades é normal, o turismo deve ser uh, lido como um grande investimento nacional, porque de facto é o que nós temos que nos dá dinheiro. Agora tem que ser contemplado mas, mas com é, respeito pela população é, e não está a ser. Mas é precisamente o, ponto, o último ponto que eu te lancei. Uh, em que é que estas medidas uh, promovem ou prejudicam a coesão nacional é precisamente isso porque o turismo está a ser um fator gerador de muita claro. riqueza mas também está a ser prejudicial à coesão sim, mas nós temos espaço para os dois e, e... eu concordo inteiramente o grave nós, para mas, mim é isso mas sério. encontrar o espaço depende de várias decisões políticas e de claro, coisas, e claro. Nós, o, que no, o que falta neste país é critério não há critério tudo neste país é laissez ferro, percebes? É, isto é uma questão já, já da tipificação, não baralhei-me nessa palavra. Pronto, mas é uma questão do coro da alma do português, laissez o laissez é vamos fazendo, vamos indo e vamos vendo, empurrar com a barriga. Porque não existe um critério urbanístico, não existe um plano urbanístico nacional para as grandes cidades, não existe. As cidades uh, cresceram como... Cresceram, ninguém quer saber. Os abais são dados para a construção de qualquer merda que seja. Há uma rua no Porto que tem 5 hotéis numa rua, isto é Sim, impensável, não. é uma palhaçada. Não, Você, nem a minha cidade da Playmobil era tão estúpida e eu tinha 12 <risos> anos quando a fiz. Portanto, é uma, é uma loucura Aquela tu assinares. Sim, é uma loucura tu assinares 6 abais para seis hotéis na mesma rua. absurdo isso não e não existe uma intervenção estatal ah, que diga, olha, você não pode fazer isto segundo o plano de urbanização nacional. Nós temos um plano de urbanização. Onde é que ele está? Porquê é que ele não é respeitado? Porquê é que nós não temos respeito pela urbanização nacional nas grandes cidades? As grandes cidades estão a crescer a Lagardeir. E nós temos espaço em Lisboa e no Porto para termos um turismo na mesma mais descentralizado, ou seja, uh, crescer a cidade para sítios onde ela pode crescer e não está a crescer por birra <risos> ou. Lobby, ou nem vou dizer mais o quê, porque nem vou entrar por aí, mas é. até entrava para o envelope branco, mas nem vamos por aí, até vamos fingir que isso nem existe, mas por várias razões e fatores que estão a ser prejudiciais e, e, e, e o que mais frustra os portugueses, e me frustra a mim, é saber que tu podes ter o turismo, podes ter os americanos e o Costa Café e o Starbucks e o caralho A4 e tudo isso, muito lindo, e podes ter no mesmo sítio as pessoas a viverem dignamente. E não Nós tens que coisas. Nós até queremos que essas coisas venham para cá. Não queremos é ir para Não queres quer viver na Disneyland. Exatamente. Pois é, Agora, eu só não quero seis hotéis numa rua. Pô. Porque há várias ruas. E esses seis hotéis podia estar um em Campanhão, no Bonfim, outro na Lapa, ou na Boa Vista. Mas não, estão seis. No numa rua sítio. das galerias de Paris à beira, porque é ali que o povo gosta de ir. E é uma, é uma mentalidade tão provinciana, tacanha, uh, reles mesmo, de pessoas que não têm a mínima visão urbanística para o futuro. Sim, Eles estão é... a fazer para amanhã, isto vai dar para amanhã. Portanto, amanhã é pau na mesa, é dinheiro fácil, é rápido, é. não há visão, não existe uma, uma visão estruturada urbanística. É. E claro, isso tudo só se reflete refletir na crise da, da, de, da habitação. Esta crise da, da habitação vem de trapalhice. Isto é uma trapalhice. É atrapalhadas de governos autárquicos que metem os pés pelas mãos e um governo central que é frouxo. Que é, tem, já tem uma regionalização né Para concluir, tu és a favor de um governo central forte? Não, não sou. Cada Estou vez menos. Provocar, cada vez, vez menos. Já fui mais. Hoje, em algumas coisas, sou. Pronto. Mas em outras não, porque no tar ele já não existe, né? portanto eu não posso ser a favor, porque pelos porque vistos ele não existe porque ele não tem nenhum tipo de controlo sobre a urbanização das grandes cidades, porque senão esta calamidade não estava a acontecer. Né? Porque, porque é que as cidades cresceram assim? Porque ninguém quis saber. Eu não acho que existiu um erro camarário, não acho que existiu um erro governamental, acho que não existiu intervenção nenhuma. Existiu o okay. tipo, quer fazer isto? Faz... Tem 26 milhões para fazer um hotel. Quer fazer? Faz. Assina o Aval e faz. Agora, faz. o que é que está por trás disso? Não sei. Isso se deixa para a Sandra Felgueiras investigar na TV. em bloco branco, se não há quem, quem roubou, quem não roubou. É, Essas partes é importante apurar. Mas alguma coisa se passou, não é? Gostava que pudesse ser aqui, mas não é. Não sei se chegámos a algum lado. Digam-nos se chegámos a algum lado. Uh, esqueci esquecem de pedir no início, pedir in sharp. Não sei se sabes fazer isto, eu não sei pedir likes e, e subscrições. Acho que põem é um ficar. like, partilham e mostrem à vossa família e amigos. Isso. Partilhem com a vossa Mas mãe. Mas é para partilhar no WhatsApp? Não, não, não. não. No é mesmo para mostrar? Não, partilhem no Instagram. No WhatsApp não, com o <risos> WhatsApp não bate. Pronto, não, não, usem o não botão não mandei, de partilha o botão de partilha do Instagram para mandar às vossa, aos vossos grupos de amigos. Porque então. pessoal eu tenho grupos no Instagram, na DM, não tens? Aí tens? Tai, poucos. Memes, tem tens? Mas os grupos estão maioritariamente no WhatsApp. Exato. E eu estava, como falaste ah. também, etc. Para se seria colocar o, o grupo de Facebook. no Facebook, no Messenger. Grupo, eu tenho grupo um grupo de de no família. Messenger tens de família. família. Pronto, Ei, ter... isso é uma raridade. <risos> eu Ainda tenho grupo do Messenger de amigos, porque eu gosto do Messenger. Ok. okay. Não, não estamos de acordo aí. Acho <risos> que, aqui é que, que, teremos que... <risos> Com todas as que... minhas forças, <risos> é de saber ver. <risos> os áudios são maus, o layout é mau, as outras. Tudo me irrita no WhatsApp. Eu discordo completamente. E pronto, uh, vou só dizer aqui uma coisa importante. Há quem nos tenha pedido episódios mais longos, como eram na temporada anterior, este foi mais longo para fazer esse miminho, porque temos aqui uma pessoa que fala muito bem e não vem cá muitas vezes. E não se cala. <risos> Mas se quiserem, o regresso aos episódios longos eles continuam a ser, simplesmente têm uma parte no Patreon. Portanto, é uma maneira de nos apoiarem se gostarem assim tanto. Castro. Podemos fechar? Podemos. <risos> que eu te quem é ele? Não é o Castro sempre, mas é o Castro. É. Exatamente.